Saudações cordiais, meus amigos, meus irmãos, e hoje eu vim compartilhar alguns códigos para te ajudar a empoderar o seu emagrecimento, já começando com a mudança de comportamento. Esse é o estilo método Marta Siqueira. Então, vamos lá. Mantenha o foco no que vai trazer crescimento na sua vida. Muitas vezes você só não avança porque você está ocupado demais com, com coisas e pessoas que impactam a sua vida. Se você quer crescer, você precisa focar em atividades que te movam. Você é o maior problema que existe. Então, ame solucionar problemas. Nós não precisamos ser extraordinários, mas sim fazer as coisas que movam o nosso coração, que queimam o nosso coração, que fazem sentido para a nossa vida. O medo atrai aquilo que se teme. Quanto mais você coloca energia naquele medo, mais ele se potencializa. Algumas pessoas, inclusive, morrem pelo excesso de medo. O medo daquilo que nem nunca vai acontecer. Quando discernimos o tempo, governamos sobre tudo. As pessoas não querem aprender porque aprender dói. Levantar cedo dói, estudar, né? estimular o cérebro dói já que a nossa mente ela é condicionada para acúmulo de energia para não gastar energia mas entenda quem aprende não depende movimentação não necessariamente significa progresso mas ficar parado Simboliza regresso, peixes grandes não ficam no raso, mude de poço, mude de vida. Quando você depende de alguém, do pai, da mãe, do filho, de relacionamento, de amigo, significa que você não aprendeu. Pare de trocar aprendizado por ganho secundário, ficar dependendo do outro simplesmente porque está quentinho aprenda não dependa diga para você mesmo eu nasci para servir pois maior é aquele que serve quando você aprende a amar o servir você começa a fazer coisas grandiosas quanto maior a servidão melhor fica a sua missão mas lembre-se servir não é se tornar escravo nem capacho servir é natural apenas dê o seu melhor com disposição e isso vai se encaminhando, vai se tornando natural. Você pode servir a qualquer pessoa. Ninguém é tão pobre a ponto de não poder dar algo. E você tem um bem muito valioso. O amor. Aí eu te pergunto, se você não tiver como servir ninguém, então pra que você serve? O desapego emagrece. Então, doe-se. Doe suas coisas, mas doe-se. isso vai fazer com que você desbloqueie aí o emagrecimento agora a tarefa para hoje dia 30 de março pegue três coisas que estão travadas na sua vida três questões que você ainda não resolveu que deixou para lá que deixou para mais para frente que tá deixando carregando aí debaixo do tapete pegue essas três questões e resolva no dia de hoje então, comece esse emagrecimento eficaz com a mudança de comportamento. Até breve e paz profunda.